lá como estão vamos a mais um jogo é o Dungeon of Gods então vamos lá primeiro procure pelo nome do jogo no seu celular depois instale instalou vamos ver como é que é o jogo eu vou dar umas informações do jogo Dungeon of Gods Super Planet RPG outras informações Atualizado em 19 de abril de 2022. Tamanho 166 MB. Instalações 100 mil mais. Versão atual 1.0.6. Requer Android 7.0 ou superior. Classificação do conteúdo livre. Elementos interativos. Compras no jogo. Inclui artigos aleatórios. Produtos no aplicativo. Oferecido por, Superplanet. Seu. Isso é tudo pessoal. Se divirtam. Até mais, tchau tchau.